Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus vem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Emerson e nessa manhã eu desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênçãos. Eu desejo que o Senhor fale no teu coração através dessa oração. Querido Deus e Poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, viemos nessa manhã, Senhor, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando agora, Senhor. Deus querido, Deus amado, abençoa nosso dia, que nosso dia seja um dia de vitória, que nosso dia seja um dia de testemunho, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos livrou de todo o mal, de todo o laço do passarinheiro, de toda da arte, de toda enfermidade. Eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, está segurando em nossa mão, vai nos ajudar a andar nos Teus caminhos, Senhor, nos convencendo de fazer todas as coisas boas, nos ajudando nesse dia de hoje a conquistar a nossa vitória, eu creio em Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor vai estar colocando as oportunidades Em nossas frentes, Senhor Aquele que necessita de uma porta de emprego Eu creio, meu Deus e meu Pai Que essa porta já está aberta Esse irmão, essa irmã Que está necessitando, Senhor, de uma cura, Senhor Eu creio, Senhor, que nesta manhã, Senhor O Senhor já está curando essa mulher Está curando esse homem Esta jovem, Senhor Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai Pai, coloque os seus anjos ao nosso redor, Pai querido, Deus amado, toda obra do inimigo contra nossas vidas, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nenhum mal, Senhor, chega diante de nós, diante de nossas tendas, Senhor livra, meu Deus e meu Pai, nossos familiares, livra, Senhor, meu Deus e meu Pai, nossos vizinhos, nossos amigos, Senhor, de toda seta maligna, de todo mal lançado pelo inimigo da nossa alma, ah, Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, guarda a nossa vida, Senhor, do homem mau, guarda a nossa vida, Senhor, de toda maldade senhor que vem contra nós senhor toda inveja todo mal falar pai querido deus amado eu te peço senhor em nome do senhor jesus cristo pai a ah, deus forte deus poderoso criador do céu e da terra em nome de jesus o pai estamos aqui senhor para te adorar, estamos aqui, meu Deus, meu Pai, para te servir, Pai amado, eu peço, Senhor, para esse irmão, essa irmã que se encontra nos hospitais, meu Deus e meu Pai, visita ali, Senhor, aquela ala médica, Senhor, meu Deus e meu Pai, cura, Senhor, esse homem, cura, Senhor, essa mulher, Pai querido, Deus amado, esse homem, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está na sua casa em desespero, Senhor, porque não tem nada de comer para colocar na mesa dos teus filhos. Ah, meu Deus e meu Pai, envia uma providência, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, abasteça o celeiro dessa casa, meu Deus e meu Pai, que não é a faltar mantimento, Senhor, meu Deus e meu Pai, para essa família, meu Deus e meu Pai. Senhor, entra, Senhor, com a providência, entra, Senhor, na, ca... na causa desse Casal, eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, ou oh, querido, amado Espírito Santo, seja bem-vindo em nossas vidas, Senhor. E eu te peço agora, neste momento, todos aqueles que estiverem ouvindo este vídeo, Senhor, esta oração, que o Senhor possa abençoar muito a vida desse irmão, a vida dessa irmã. Sim, meu Deus e meu Pai, que eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo a oração, Desse, dessa família, Senhor, que está clamando por Ti, que está necessitando de uma benção especial do Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, que nesse dia de hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja um dia de vitória, de bênção, em nome de Jesus. assim meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço pela Sua humilde oração e eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor nos ouviu, orar neste momento e eu creio que a vitória é nossa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.